Sejam bem-vindos a mais um Deskcast com Juliana Valim. E hoje estamos aqui com os irmãos Becari, Kaique e Diego. Muito bem-vindos, meninos. Valeu, Prazer, valeu. Obrigada. Prazer, gente. Pra... Prazer, Kaique Becari, personal. Diego Becari, personal treino nutri esportivo. Nutri esportivo, Kaique também. <risos> Bom, vou falar um pouquinho deles e eles vão se apresentar também. Fechou. Ambos são profissionais de educação nutri esportivos. Irmãos que vieram ao mundo girar a pandemia, eles mudaram né, é, toda a parte de nutrição, treinos, né meninos? Sim. Dieta na época da pandemia e eles iniciaram vendendo frutas na <risos> rua. Eu quero saber dessa história, contem Loco, aqui né? pra gente como foi isso. De vender frutas na rua e hoje treinar pessoas famosas. Eu sei que você treina as estrelas do SBT e, e o Diego da Globo, é isso? É, quase isso aí. <risos> é, agora, né? é, é mais mistura. ou menos isso? É. Legal, legal. Primeiro a gente tem que entender um pouquinho antes, só um pouquinho antes da, da parte das frutas, né? Onde eu já era personal, o Diego também tinha um bom tempo aí na área. Ele teve academia, passou todo o processo de empreendedorismo e cada um estava na sua área. Eu tava nas academias aqui o Diego tava nas academias de São Paulo. O Diego vai poder falar certo. melhor depois. Aí, uhum. quando veio a pandemia, vida de autônomo tem que parar, né? Porque não Paramos tinha como fazer. Tudo, parou né? parou tudo, época. né? tudo, uhum. E aí, veio então a ideia de que a gente sempre queria abrir alguma coisa, né? Na parte de comércio de alimentação. E aí, o Diego teve a ideia, né? Falou, meu, do nada. <risos> Eu nem tava em casa no dia. <risos> Foi muito é... bom. <risos> Foi da hora. E aí o Diego teve a ideia de, de vender frutas. Tá. Ele pegou simplesmente o, o benefício do governo, que era de 600 reais, foi lá comprou tudo de fruta. Voltou, mandou mensagem, que meu, comprei um monte de fruta aqui... E tô vendendo Você falou, já. Que maluquice é, é essa, malu... né? Eu, eu gostei da ideia, né? Eu gostei, é. falei, vamos pra cima. Tá. No primeiro dia ele já voltou vendendo, né? Certo. Ele já conseguiu o dinheiro. No outro dia a gente já pegou, saiu cedo pra vender. A gente anunciou no grupo, né? De todo mundo, família. A galera começou a ajudar comprando. No primeiro dia a gente já viu que o negócio ia ser legal. Por quê? No primeiro dia, o valor que o Diego tinha pego dos 600 reais, a gente, a gente ainda é tinha dobrado. fruta, tinha triplicado praticamente, né? A gente até balançou no carro assim, ei! A gente <risos> tem um vídeo no TikTok. É no verdade, Primeiro, é verdade. Vídeo no TikTok, primeiro gente... dia, já triplicou o valor. Claro que era de faturamento, né? Não de lucro. Aí a gente falou, meu, é isso, vamos, vamos pra cima e tal. Porque as academias fechadas, Todas. Tudo ninguém fechado. Ninguém saindo né? de parado. casa, todo mundo parado. E aí a gente começou a fazer um uns flyerzinhos e começou a mandar no grupo da, da família, né? Depois a gente começou a melhorar o, o nosso carro, né? O Diego tava com o carro dele, era no porta-malas ainda, onde a gente abria, entregava a fruta ali na hora. Mas aí vocês entregavam para as pessoas que queriam específicas que já pediam no grupo ou vocês saíam Não, vendendo? a gente fazia o carro? Três coisas ao mesmo tempo. A gente via sempre as pessoas vendendo com aquelas cornetas em cima do carro. A gente vamos fez pegar isso. uma corneta e vamos colocar em cima do carro. Só que ao mesmo tempo a gente vai parar em frente dos lugares tipo estratégicos. Tipo carro do ovo? Tipo carro tipo do, carro do carro ovo. Ovo. Dois e mesmo. a gente e tipo, quem via falava, que mico. E eu falava, eu tô nem aí, eu vou é. trabalhar. E aí a gente pegou, ia no caminho bem devagarzinho, o carro lotado de mercadoria, bem devagarzinho. com <risos> o olho todo inchado de sono ainda. E aí a gente parava em frente de um prédio. E ficava lá. Aí a simpatia passava um, passava outro, comprava, comprava, igual o Kaique falou. A gente gastou 470 na primeira compra, no primeiro dia de venda já bateu 400 reais de, de venda. Eu falei, Kaique, Ótimo. peraí, o negócio, o negócio tá indo. dá tá para ir. Uhum. E às vezes a gente menosprezava A gente passa pelas pessoas que vendem coisas na rua A gente fala assim, poxa, tadinho. É. Não, as pessoas trabalham e ganham bem Ganham bem, ganham né? Ganham a, bem. A, a gente, bem. Nem, imagina. A gente Verdade. nem imagina E aí é, a gente começou a vender Passou um mês A gente teve a oportunidade né, De pegar uma carretinha A gente pegou a carretinha e começou a colocar as frutas dentro da carretinha E a gente começou a levar para os condomínios Eu tenho lá no apartamento Onde eu moro, a gente levava para lá E a galera ia comprar e a galera começou a comprar, a gente fez isso em um condomínio, outro condomínio, anunciando. O negócio começou aí, começou aí, começou aí, o negócio começou a fazer. Tanto sucesso ali na hora que a gente até pensou em parar na, com Isso, a vamos área. Vamos parar com a área, e vamos de fazer. De educação física, vamos entrar. Vamos montar uma quitanda, vamos montar alguma coisa. Sempre naquela coisa de, tipo, dá pra evoluir mais. É, dá pra evoluir A gente, mais. somos em três, né? Eu, Diego e Thiago. E a gente tava, não, fazendinha. Thiago tri... é irmão? Thiago é irmão também. Tá na velho. área também. É youtuber também. Não, ah, ele é youtuber. Esse é fera é. no YouTube. É. Regaça no. 30 mil de seguidores. Hora. Uau. Thiago hora. Carangos, adiciona é. aí, Thiago Carangos. É show de bola. <risos> o trabalho dele é artesanal, fazendo carro. Eles são os meninos merchants. É. <risos> Já estão fazendo a propaganda é. do irmão, ótimo Olha <risos> só Aí com o passar do tempo a gente começou a ver que o negócio estava fluindo A gente até contratou um rapaz para ajudar a gente O negócio começou aí, a gente até teve... Um momento que a gente estava com duas carretinhas e o negócio estava indo. Com um salário para cada, pagando as pandemia. contas. Isso dentro da pandemia, 20, dentro de, 3, dos três primeiros meses. Tá, 2020, né? É, 2020. Sobrava ah. dinheiro, pagava equipamento, pagava conserto, pagava é. gasolina, pagava Nossa, fruta e Porque é tão difícil sobrava. se reinventar numa Sim. pandemia. Sim, Sim. isso em três meses. Principalmente em, em meses. outra área, né? Que vocês não estavam extremamente acostumados. Extremamente diferente. Essa isso. ideia veio de repente, Diego? Do nada Vou veio na sua veio cabeça? De re... ah, a gente estava conversando, o que O que a gente vai fazer agora? Eu, em São Paulo, como personal trainer, é totalmente longe e autônomo. Falei, meu, não tem condições de ir para lá para dar uma aula. Eu não vou ficar vendendo minha aula de personal online para os alunos Sim. tentando ganhar dinheiro em cima deles sem fazer nada direito. Falei assim, não dá certo. Só que eu tinha feito uma reserva. E aquela minha reserva ia segurar uns três, quatro meses. Só que ia eu falei acabar, assim... Um, acabar. Uma, uma hora, hora ia acabar. acabar. Eu nunca penso em acabar. Falei, não, tem que deixar guardado. E aí o caí falou assim, Diego, a Health vai fechar. A Helts faliu. A MetaFit <risos> vai fechar. Falei, coitado do Kaique, velho, e agora? Daqui? Tipo, daqui. daqui do centro, daqui? duas academias do centro é. fecharam? Falei, coitado Fecharam, Kaique, fecharam. Uma fechou pra sempre Entendi. A outra, depois que a gente voltou, voltou meio... E aquela Mais coisa na cabeça, e agora? O que, que a gente vai vender? Vender pra alguém que precisa comprar alguma coisa que, tipo, dá pra comprar na pandemia Só que tá tudo fechado, e agora? Aí eu fui, peguei o dinheiro do governo, saquei o dinheiro do governo Fui lá na, na, na quitanda comprar Foi inteligente hein? Comprei tudo, não sabia nem como fracionar, não sabia como vender Não sabia como estocar, não sabia nada eu vou colocar no meu carro e vou ver o que vai dar. Esse é o empreendedorismo deu. na venda, deu, né? E deu, deu, certo, Aí deu muito certo. certo. Aí, aqui, ó, tá dando certo. Amanhã a gente já começou a entender, sete horas da manhã. A gente tinha um microfone lá, a gente fez a vinheta em casa mesmo. Uma <risos> música nossa mesmo. E começou o Diego falando lá, a gente colocou junto com a música. Música um da Fazendinha do, do... Da fazendinha. Gente, bom dia eu quero ver isso. <risos> ficou muito legal, ficou muito legal. Depois de três, quatro meses, a gente tava tirando um salário legal pra cada, qual a gente pensou realmente largar a área. A gente até fez essa... É, a gente as até contas. conversou, né? A gente fez as é. contas. A gente falou, meu, eu não sei se vira voltar para a área, porque a gente não sabe como vai é voltar a área, né? Sim. E aí, quando voltou, o Diego teve que ir para a e eu tive que voltar para academia, para outra que tinha fechado, eu tive que voltar para lá e ficar um tempo. E a gente cada um trabalhava um pouquinho é. na fruta ainda. Tá. Não tinha largado tudo, né? A gente até colocou um rapaz para ficar para gente, só que eu não sei se foi por conta que a pandemia tava as acabando, pessoas... As, as pessoas, pessoas começaram a sair. muito na pandemia, né? sim. E... Todo mundo fechado ali. Meu, o negócio da pandemia foi muito doido. As pessoas começaram a falar que tava com Covid, a gente colocava a, a mercadoria na porta. porta e a gente ficava lá longe, a pessoa, a pessoa colocava o dinheiro, a gente ia lá, buscava, passava álcool em tudo. É, e quando a mulher, quando a primeira vez que a mulher falou que tava com pandemia uma semana, duas semanas atrás, né? Tá e ela tava conversando com a gente, assim. É, tava com o Covid duas, três semanas atrás, ela passando o dinheiro pra gente, assim. A gente ai, falou meio. Caramba. A gente não já pegamos. usa mais máscara. Não né? pegamos. É. agora recente duas semanas agora sim. não não duas semanas não sabia da... nem Entendi. vacina tinha nada, vacina. nada. era tudo né e aí certo, nessa né? dessa vez a gente não pegou aí foi passando o tempo a gente voltou para a área nesse momento a gente entendeu que só dependia da gente para a gente crescer independente de qualquer coisa que a gente fosse vender só dependia da gente a gente teve a oportunidade de pegar um salão aqui no centro Nisso que a gente pegou esse salão, tipo, era um oportunidade muito boa mesmo, a gente pegou o salão e falou, meu, se a gente conseguiu com as frutas, a gente vai conseguir... Que é a clínica é, que, a, que é a nossa hoje. clínica, né? Que a gente vai conseguir com essa parte, que o nosso objetivo na, na, naquele momento era fazer um espaço de treinamento, a qual, na verdade, eu fiquei mais tempo lá, por conta que o Diego tinha voltado para a e a academia aqui tinha fechado. Uhum. Aí eu tive que começar a atender alunos de personal ali. E aí, eu peguei alunos que tinham obesidade bem elevada, assim. E eu consegui uns resultados incríveis aqui. Nesse mesmo momento que ainda estava em pandemia, eu estava prestes a casar. E eu tive que mandar... Um amigo meu pediu para pediu eu fazer um vídeo para mandar pro SBT. É, para participar de um programa lá com o Celso Portioli. Aí, eu fiz o vídeo, passei e eles me chamaram. Duas semanas depois, eles falaram assim, ó, oh, Kaique, eu vou... Você, foi pass... Você passou no teste... A gente vai buscar você aí pra gravar. Aí eles vieram... Me senti famoso aquele <risos> dia lá. <risos> Pô, eles vieram em casa, na porta de casa... Anunciaram lá que a SBT tava lá... Eu fui até a porta, eles me levaram... Primeiro dia de gravação... Só que aí tem um detalhe... que eu sabia que o meu trabalho tava sendo muito bom naquele momento... E eu falei, meu, eu preciso mostrar. O momento da sua ascensão na carreira. É, né? Eu preciso mostrar isso lá dentro. Eu, eu quero. Quase que foi pro outdoor. Assim, é, quase, quase mesmo. <risos> eu, fui, eu tava tudo calculadinho. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Eu só preciso da oportunidade lá dentro. Aí eu cheguei, fiz a gravação. No primeiro dia eu tava rodeado de famosos, assim, não tive a oportunidade, que era assunto de gravação. Ah, eu falei, meu Deus, me dá uma oportunidade, por favor, <risos> meu. No segundo dia de gravação, aconteceu que a moça atrasou, a diretora atrasou e me mandou uma mensagem. Kaique, tem como você levar a galera, é, você ficar responsável pra galera que vai gravar no SBT? Foi nisso que eu peguei uma amizade com ela. Entendi. Aí, nisso que eu peguei amizade com ela, encontrei ela no SBT. Ela falou, obrigado, tá? A gente começou a conversar. Ela me adicionou no Instagram e tinha um rapaz... A qual eu mostrei o meu trabalho e ele, todo feliz com o Uitil. resultado, começou a mostrar pra todo mundo do, do SBT. Caramba, e a galera começou a me seguir. é praticamente o personal do SBT é, Aí eu catei e comecei a postar conteúdo, conteúdo, conteúdo, conteúdo. E ela me chamou. Falou que, aí, que tem como você fazer uma parceria e tal. Você vem aqui, avisa a parceria com ela. E depois aí eu comecei a pegar os alunos de dentro do SBT, né? E aí, é, aí, depois que eu conheci o Léo... depois, ah, foi, depois conheci, foi depois que, você conheceu que eu conheceu o Léo? Achei que o Léo era esse amigo que fez a ponta Não, o Léo, na verdade, <risos> veio do Diego também, que, que ah. tem uma história com famosas aí que, também... que ele vai contar agora. O Léo, ele foi um caso muito doido. Eu cheguei no salão, ele tava preparando minha esposa para casar. A minha esposa... Ainda era minha noiva, que ele né? Ele arrasa, né? É. Ah, ele é personal, Léo. Um babado. <risos> <risos> e aí, eu falei assim, ó, oh, depois me chama lá pra treinar. Tem que o Léo, né? Depois, tem que conhecer o Léo, ele é maravilhoso. Eu tô chamando o Léo pra vir no programa já faz um tempo. Eu vocês me ajudem, gente... tá? Fechou. Léo tem que vir, hein, Léo? Tem Leo. que vir. E aí, ele pegou meu contato e eu ficava falando, vamos treinar, vamos treinar. Ele me enrolava um pouquinho. Aí, teve um dia que a gente foi treinar. Só que aí nesse meio tempo que vai, não vai, vai, não vai, a minha carteira de cliente foi aumentando para São Paulo. Eu falei assim, Léo, não tenho mais tempo para te atender. Você ainda tá em São Paulo? Tô em São Paulo. Tá. E aí eu falei assim, Léo, não tenho mais tempo para te atender. Treina com o Kaique. O Kaique fala a mesma língua que eu, é o mesmo jeito que eu, só é mais alto e mais bonito. Ele não me conhecia, Léo, não me conheceu. Aí ele falou assim, ai, ah, tá bom. Aí foi. Primeiro contato, não teve aquela interação. Daqui a pouco... Do nada estourou É Ficou amigo e teve resultado pra caramba Aí começou Ele a mostrar o estado dele Ele muito pra mim, do Kaique Muito <risos> Xô, Olha esse resultado E, e foi, é muito engraçado Porque acho que vocês trazem a pessoa pra sentir essa vontade de treinar né? é. Porque o Léo não, não tinha vontade nenhuma Ela não, não, não tinha treinado Não tinha e treinado até treinar, tinha até tentado treinar E tinha, assim, consigo. a evolução dele foi incrível, né? Sim, ele eliminou quantos quilos? O Léo perdeu 18 quilos. 18 quilos. 18 quilos, né? E ele, ele brincava, né? Que ele tinha um barrigão, ele mostrava a foto é. do antes e o depois dele, né? Não, agora ele né? só, só tira a foto sem camiseta. <risos> só né? sem camiseta. <risos> Não parece é nesse, a mesma pessoa, Nesse né? meio termo aí o Kaique começou a dar aula pra ele e eu... Meu, muita vontade de vir pra cá, porque o Kaique falou, Diego, tá tendo muito resultado pra Chefe, cá. Eu eu falei, tava assim, com muita demanda E as minhas cá. alunas, é o que o Kaique faz, traz resultado, outros alunos vêm, trazem resultados e vêm resultado em cima de resultado. E o meu lá vinha uma mulher bonita Corpão E vinha outra E ficou nessa linha eu Falei, caramba, eu preciso ter resultado também, cara é, Só que as minhas eu... alunas, tipo assim Já tem um corpo já de modelo Já era um monte de aluna modelo É mais fácil, né? E é, aí você não você mostra manter, tanto é, o seu trabalho Só que aí você né? não tem aquele comparativo antes e depois é, Visual, né? Visual Aí a clínica foi aumentando Cai que... Ficava o dia inteiro pra lá, eu vinha pra cá fazer alguma coisinha, e daqui a pouco a gente combinava no final de semana, vamos rebocar a parede, vamos lixar isso, vamos lixar aqui tudo, foi a gente que montou ali. Tudo. Nesse tudo. primeiro momento. Não, tipo, não dava pra pagar alguém pra fazer, era a gente. Aí teve uma hora que falou assim, não, agora dá pra fazer uma parede drywall, quem vai fazer? Kaique Diego. <risos> vocês são, vocês aí eles contratou um cara é, depois, a gente foi sim. contratar um cara e viu que valia a pena contratar alguém. É, o nosso serviço não é muito bom nessa área, não. <risos> e aí a gente teve o um caso... Entende, né? Aí teve o caso que a gente ampliou a clínica. Aí ficou o estúdio só de treino, que é um estúdio grande já. Praticamente cabe sete, oito pessoas ao mesmo tempo treinando. E aí a gente escalou o nosso trabalho, que também está gerando muito resultado. Sim. E aí tem a parte da clínica, que é a parte de treinamento de, de consultoria, de massagem, de, de nutriologia também, que a gente está com a Vocês parceira. Vocês ficam no espaço e externo também. é. A gente fica no espaço, atende no espaço e também a parte externa, né, Que seria o personal. Tá. Aí eu vou para São Paulo, volto, atendo aqui, rodo as academias, atendo lá no espaço. Aí o Diego também a mesma coisa. Vai para São Paulo, fica lá, aí quando volta à tarde faz uma consulta, outra ali. Tá. Bom, eu tenho vontade de fazer várias perguntas para vocês, né? Porque assim, <risos> as pessoas chegam querendo emagrecer e não sabem como. Nossa, eu já fiz tanta dieta e não funcionou. É... Dieta da sopa, dieta aqui, ó. do líquido... A Olha lá, ideal. já tem um livro que a gente a vai dieta falar sobre ele. <risos> a dieta ideal. E aí eu queria saber de vocês, quando as pessoas chegam assim cruas ou descrentes já do que elas podem fazer, qual é o primeiro passo que vocês tá. dão, assim? Ó, chegou, já você fez eu lembrar um caso. A qual era um, rap, um menininho de 14 anos, a mãe dele chegou e falou assim, Kaique, é, até, até meio assim triste a história, mas no final ficou bem feliz. <risos> Ela chegou e falou, Kaique, já tentei de tudo. E é um investimento caro. Naquele momento, para ela, era um investimento caro. Ela falou, mas a última tentativa é você. Porque ela tinha visto um resultado do rapaz, que é a nossa propaganda, o Vitinho. Ele perdeu ele perdeu 55 quilos. E aí, a gente olha esses antes e depois e fala, ah, fez cirurgia. Fez cirurgia, Só algum detalhe. Não acredita, né? Só treino e alimentação. Ele entrega gás. Ele foi na casa de uma moça depois de um período de ela entregar não gás, ela não reconheceu. Ele. É, ele. Não reconheceu ele. Achou que era outra pessoa. <risos> que e engraçado. através dele, esse jovem veio e aí eu comecei a conversar com ele. O, o processo é saber, é conhecer a história da pessoa, né? Uhum. Por que, que deu errado, quais são é, os pontos que a gente consegue aproveitar das tentativas dele e pegar todos os pontos, montar uma estratégia para a pessoa não se frustrar novamente, né? Que o ponto era... Era a última tentativa, ou seja, ele já tinha tentado várias vezes. Já descrente vezes de outras... Já descrente. Uhum. E aí, eu tentei arrumar alguma forma, a qual é, peguei todos os pontos que ele gostava. Na parte de, por exemplo, de academia, ele não gostava tanto. Então, eu montei um treinamento para ele um pouco mais dinâmico. A parte da alimentação, eu chamei a mãe dele e falei assim, ó conversei com ela falei para ela não ser tão agressiva com ele, porém ela tinha que colocar alguns limites ali. Porque É difícil cortar tudo. Isso de uma é uma muito vez, difícil, né? muito difícil. Eles conseguiram. Ela foi fundamental no processo por conta que ela preparava tudo que ele precisava, só que de uma forma gostosa. Entendi. Por exemplo, ninguém gosta de ficar comendo abobrinha, chuchu, brócolis, ainda mais sendo criança, criança. né, que tem lanche ali toda hora. Ela fazia com que ele gostasse daquilo. Você que passou essa, essa é, dieta? A gente montou, o, a clínica montou para ele tá, esse protocolo. Porque vocês têm a parte de nutrição a também, A gente tem né? a parte de nutrição lá, a parte de treinamento. Tá. Aí a clínica montou esse protocolo para ele, e a qual a gente monta a estratégia, né? E ele começou a fazer aí no primeiro mês 20 quilos, no segundo mês 25 quilos, no terceiro mês 30 quilos... E hoje ele manteve... um menino? um menino de, de 14 anos. tá na foto do... Mas quantos quilos ele tinha? Ele tava com... Acho que tava beirando 100. Uau! Tava beirando 100 quilos. Com 14 é, anos. É, agora tá com 70... É uns um 70 quilos, 60 tá. um pouquinho. e pouquinho. E... Aí ele manteve. E é tão gostoso ver um resultado Nossa. assim, né? Pra ah, vocês, é tão o satisfatório. Dia, sim, né? o dia mais gostoso foi o dia que ela me mandou mensagem. Eu chorei nesse dia. Ela mandou mensagem chorando também, a Flócaíque. Kaique, é, Você não sabe o que aconteceu. O, o Gustavo... Eles me permitem falar uhum. a história. É, o Gustavo, ele chegou em mim e falou assim... É, mãe, hoje eu quero ir no shopping e comprar uma camiseta. E antes ele nunca tinha pedido isso, por conta que ele tinha vergonha. Nossa, né? Entende? olha como muda, Olha né? como muda. E a gente sempre pega no ponto, né? Não é questão de estética. É questão psicológica, total. Isso mudou, fez com que ele tivesse Sim, ânimo. O bullying da escola e tudo aí, isso, passa tudo por isso. Tantas coisas, né? E a gente não imagina que a criança não. tá sofrendo tudo. É um aquilo. sorriso que você vê a mais. É, é tudo isso que faz a diferença. E esse dia, eu ela falei meu. uma camiseta para ele já foi super. Aí ela me chamou de herói. Eu falei meu, que que é isso? Tipo assim, ó, que Deus está usando a minha vida para fazer com as pessoas, né? E aí eu fiquei muito feliz. Eu falei meu, é isso, é isso. É, esse é o caminho. Esse né? é o caminho. Esse é o caminho. Entender a dor da outra pessoa, né? Se Sim. colocar no lugar da pessoa. Isso que eu acho que é o primeiro passo. Sim. É, porque é difícil, né, quando as pessoas passam por isso, né, principalmente criança, né, Sim. é um sofrimento. Eu sou mãe, minha filha teve aquela fase de ser gordinha uhum. quando era pequena, toda criança tem, né, acho que entre 8, 10 anos, 14 anos. Sim. E aí a gente tentar ajudar, porque hoje é tudo muito mais fácil. Fast food, sim, é, sim. você pede comida, é tudo muito mais... E é saboroso também, né? É saboroso. É, e pra gente que é mãe, é muito importante isso. Eu sempre peguei a Júlia, vamos treinar, vamos fazer dieta, para que ela se sentisse mais feliz. Mas eu não tive assim a instrução como vocês. Eu, eu me peguei como mãe, vamos lá, vamos fazer. Mas é muito importante ter assim um direcionamento como vocês, né? Faz Às vezes até é até doído, né? para um pai e pra uma mãe rejeitar... Agradar um filho. É. Tipo, Quero um manche, mãe, queria tanto um chocolate. Aí você fala, não, não é. posso dar porque ela tá assim. Só que no Podem fundo, no fundo doenças dói. doenças também, né? Sim. Causar doenças, Sim. diabetes, colesterol. As nossas palestras a gente envolve muito isso. Tipo, mostra que a, a, é a, a gordura... a né? A gordura não tá muito, muito assim, igual o pessoal fala. Tem que ser... Não é tão aceitável assim. Eu fui é. um adolescente obeso, eu luto até hoje pra Sim. me manter. Sim. Eu que não, tinha, não, não fui muito pesado, já era chamado de fauchinho na escola. Então, Olha. isso já pegava pesado, né? No sentido de, de psicológico. O psicológico, né? Imagina A criança uma pessoa traz que realmente... aquilo pra vida sim, dela, Sim, com certeza. Né? É. E aí afeta nos estudos, sim, sim, sim, na sim. vida, né na sociedade, tudo mais, né? Sim. tem algo, ó, eu, eu, eu vejo pelo meu caso. Muitas pessoas falam assim, Nossa, Diego, você tá sempre bem-humorado. Sempre tô pensando em fazer alguma coisa. Sempre tá, tá alegre. Elétrico, mas, todo mundo pergunta <risos> assim, E Diego, tá bem? Eu tô super bem, cara. Tô felizão. Tem... Quem tá comigo sabe que às vezes eu sou meio grosseiro, né? Uhum. Mas com as pessoas fora, a gente acaba sendo simpático com todo mundo. E a gente apo... eu apanhei tanto quando era adolescente, por ser gordinho, zoado, apelido... Dos amigos. Dos amigos. Que hoje nada me abala. Então Entendi. eu me fortaleci. Só que hoje em dia a, a, as crianças já não estão mais assim. Elas sofrem. Sofrem muito. É uma geração diferente, é uma geração né? Diferente. Tudo dói, a internet mostra é. alguma coisa e... A gente fala que é uma geração diferente da nossa, né? Sim, sim. Eu também, eu, te, eu sofri bullying quando era criança, mas a gente tocava o barco, né? É. <risos> Meninos, dizem uma coisa pra mim. Jejum intermitente. Isso é bacana? Vocês recomendam? As pessoas fazem? Perguntam muito pra vocês sobre isso? Como funciona? Ó, oh, eu falo por mim. Eu gosto. Tá. Eu gosto de fazer. É funcional? É funcional, mas depende de cada caso. Por exemplo, eu gosto... Pelo fato de facilitar meu dia Eu começo a trabalhar 6 horas da manhã E tem um intervalo mais ou menos Às 11 e meio dia Então eu consigo me desligar da comida E consumir só naquele horário Só que minha, meu dia começa Às 3 da manhã Então Nossa, meu, é, Eu acordo 3 da manhã Tomo banho, me troco Vou para São Paulo às 4, chego lá às 6 Já dando aula Então para mim fica cômodo fazer isso tem pessoas que não conseguem. Você mora conseguem. aqui e trabalha lá? Uhum. Mora aqui e trabalha lá. Entendi. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, aí se torna sacrificante para essa pessoa. E aí a gente tem que entender que não é o jejum intermitente que emagrece. Sim. É as estratégias por trás do jejum intermitente ou outras dietas que vai emagrecer. Porque para mim é fácil. De repente o Caio fala assim, Diego, eu não consigo parar de comer no café da manhã. Então, por que, que eu vou fazer ele sofrer? É igual o Kai que fez com o Gustavo. Cada caso é um caso, Cada né? Cada caso é um caso, o jejum intermitente, ele vai te transformar, vai te gerar um déficit calórico. Mas você poderia ter um déficit calórico durante o dia inteiro também. É. Então, o jejum não é um milagre da vida. Ele é uma estratégia. Entendi. Porque, por exemplo, eu acordo, vou treinar, depois eu tomo banho, eu levo minha filha para a escola e vou trabalhar. Eu posso ficar todo esse tempo Pode. e treinar sem comer? Pode. Sim, isso Zero? Sim isso sim. se você não se sentir mal durante o treino perceber que não deu nada ixi, toca é um, um sacrifício para você ou é algo que você segue tranquilamente ah eu geralmente eu não tomo assim um cafezão isso da manhã um cafezinho né? preto Normal. Isso, normalmente, geralmente eu tomo um cafezinho preto Eu amo café da manhã, eu acho que é uma das refeições Mais importantes E eu falo que é a refeição mais gostosa né Quando você reúne a família, uhum. tá ali, eu gosto Mas no dia a dia, por ser corrido Eu não como não muito de manhã, falta. não sinto falta Mas eu tenho medo, por exemplo De passar mal num treino, de de repente Pegar um treino pesado e falar, puxa, tô na dieta Dá pra fazer Se meu organismo... depende Tudo depende, na verdade <risos> Depende da intensidade do treinamento, depende de como o seu corpo reage no treinamento e depende da sua aderência. Por exemplo, que nem você falou que não sente vontade, né? De comer no café da manhã. Não, eu não consigo você... tomar cafezão e treinar. Então, Parece talvez você seria uma pessoa mal, que teria uma aderência legal, legal. Pro, pro jejum intermitente. Mas eu, por exemplo, eu não faço jejum intermitente e creio que eu não conseguiria ficar por muito tempo fazendo jejum intermitente. Pra mim, não seria uma estratégia tão viável. Por conta que eu... Só funciona se eu conseguir tomar Toma um, café, um café comer no dia. período da manhã. E aí eu utilizo a estratégia do déficit calórico, no caso, se eu for emagrecer, né? Do déficit calórico diário. Entende? E não somente no período do, do jejum. Que também não adianta nada, né, Diego? As pessoas, às vezes, elas fazem. As pessoas às vezes elas fazem o jejum intermitente, porém, no momento que vai comer, já arregaça. Aí não adianta e não nada. Adiantar, e perde né? tudo aquilo que. 80% das pessoas que fazem. A maioria intermitente das pessoas atacam a comida à noite. Ainda mais à noite, né? Mas aí o jejum intermitente a pessoa pode fazer, por exemplo, por uma semana, por um mês. Tem um período? Ou ela pode fazer isso para sempre? Depende também. <risos> depende é, da estratégia. Eu quero saber de tudo já de É uma que não vez. existe uma forma, né? A gente é, fala assim, é depende. É, não é algo certo. É, por exemplo, às vezes a gente utiliza para ver se a pessoa tem aderência ou não. Aí sim é temporário. É uma fase, é, uma, é um modelo que a gente está seguindo ali para fazer um teste agora se a pessoa aderiu aquilo se aquele foi o melhor tipo de dieta para a pessoa ela vai seguir para o resto da vida e vai dar certo com ela é, entende entendi. É, tem que ver muito em relação à aderência à aderência da pessoa ah. se a gente testou deu certo porém a pessoa não conseguiu ficar feliz fazer tudo certinho ali não vai adiantar, comeu né? não vai adiantar por muito é, tempo que nem que é temporário né? é. eu não consigo ficar sem o meu arroz e feijão não consigo ficar sem arroz e aí eu perguntei pra minha nutricionista se eu poderia continuar. Ela falou, tranquilo, na você pode vida. comer. Você tem que comer em porções reduzidas, né? Então, às vezes a gente... Como você falou, né, Diego? Quer comer tudo de uma vez. É. Aí não adianta, né? Porque aí a pessoa acaba... Tem alguns estudos que mostram que o jejum ele é benéfico na questão de reorganização celular. É. Isso aí já é um outro estudo, já é uma outra coisa. E também tem a parte religiosa, né? Que é o uhum. pessoal lá da no Líbano, o pessoal lá, que eles usam isso como um, um algo religioso. Eles fazem mesmo. Eu Fale. fui atender um Esqueci pessoal disso, é, que era do, dos é, um Emirados, inglês, é, e eles, eles ficam... Árabes, né? eles ficam. Árabes, Tem um dia que Eles ficam, eles ficam sem... Acho que 24 horas, sem, 12, comer, sem nada. Sem nada. É, mas aí, é aí a noite eles comemoram, né? Aí a noite fazem um banquete. Bom, é, dá vontade de perguntar tudo, mas Pode eu vi pensar. que <risos> não dá para perguntar tudo, não porque cada tudo. caso é um é caso verdade. também, sim, né? Sim, sim. É, vocês dão cursos, né? E eu queria saber sobre esse Burning Fat 2.1, se eles são voltados para profissionais da área, onde são os canais que as pessoas podem procurar esse curso, como funciona esse curso e como foi a ideia. Vocês dão juntos o curso? Sim, sim. Tá. Bom, vamos lá. É, eu falo um pouquinho e o Diego fala um pouquinho. Tá. Burning Fat tá. 2.1. A nossa, o nosso meio está relacionado ao emagrecimento. Hoje, a gente o nosso nicho é emagrecimento. Devido a diversos casos que a gente conseguiu fazer a pessoa emagrecer com o nosso método, o método Becari, a qual a gente preparou o treinamento de acordo com o nosso método, a qual a gente preparou a parte da alimentação com o nosso método, parte da massagem. Precisa, se a gente precisar também de um médico, a gente também aderiu... Um plano de é um acordo com o método. É um combo para que a pessoa consiga emagrecer isso, de uma forma... Isso, isso. E aí, o método Becari fez com que essas pessoas emagrecessem, claro que também com o esforço dela, delas, e a gente resolveu passar isso para o digital, a qual surgiu a ideia de fazer o Burn Fat 2.1 com a nossa sócia, Vivian, e aí a gente fez... De acordo com, com o emagrecimento, o projeto é para o emagrecimento, o curso é de emagrecimento. Esse curso são para as pessoas que querem emagrecer, não são para profissionais. Pessoas que querem emagrecer e não conseguem. E no curso a gente oferece a parte da alimentação, tudo calculado, a parte do treinamento, tudo calculado, e a parte de comportamento, a qual essa sócia fala de comportamento, que ela é psicóloga esportiva. O eu vou falar mais? Né? Psicóloga esportiva e triatleta. Triatleta. E aí a gente tem lá vários dias de treino, pra fazer a gente faz com as pessoas. Tá? E esse curso, ele é individual, por exemplo, não é um curso pronto. Se eu comprar o curso, vocês vão passar tudo voltado para mim, Juliana. Então, tem dois, né? Tem tá. esse que é o genérico, que é o Burnifet 2.1. Que abrange todo Isso, todos. e agora a gente está finalizando esse que é um pouquinho mais específico. específico tá. Que aí a pessoa consegue entrar em contato com a gente e fazer algo personalizado ah, para ela. Ah, entendi legal Entendeu? tá porque aí a gente é. tem o contato mais com a pessoa porque esse curso ele é aberto você tinha é. perguntado se é de, é de para pro, profissional da é. área é. de repente um outro é. profissional é. vai Seja entrar legal, olhar né? vai... não talvez um, um profissional vai olhar e falar assim eu ah, acho que vou fazer igual é, <risos> para pegar a ideia gostei desse método <risos> é legal, legal mas aí a gente tem lives que é treinos né que a gente começou com lives antes tá. e a gente organizou tudo para poder fazer os treinos gravados gente e deixar... vocês fazem tudo a gente tenta Eles fazem curso, tudo live, podcast, é. treino E aí a gente, na pandemia, a gente pegou fez um monte de coisa Muitas funções, né? E aí a gente organizou treinos para 30 dias Onde a pessoa vai Sim. evoluindo conforme vai passando as semanas A dieta, ela vai entrar no déficit calórico De acordo com o peso que ela está Sim. Então, de repente, a pessoa tem 90 quilos Ela já tem uma bagagem de alimentação já para ela Ela tem 70 quilos, é outra Ela tem 60 quilos, é outra e tem as definições com a psicóloga, onde ela vai intervir em cada detalhe com a pessoa. De repente, a pessoa sofre com algum transtorno, a pessoa sofre com outro transtorno. Então, ela vai modificar. É muito as... legal isso, né? Vocês é, verem parte... cada pessoa como ela é, né? Isso. Isso é muito importante. Né? E, eu, e o ponto crucial desse nosso curso, né? É que a gente tinha o um método Becari já, com a parte de alimentação e treinamento. Só que agora entrou a parte da psicologia. Eu e o Diego, a gente sempre comenta. Que é uma das partes mais é, importantes, é, é, a, é a parte a que cabeça, você... né? Sim, sim, sim. A gente consegue atingir o resultado, mas a parte da psicologia faz a pessoa manter o resultado, sim. que é o diferencial do, do nosso curso, do Burn Fat 2.1. A gente inaugurou ele. Ah, quem quiser ter acesso aí, é ó, entra no, no, na, na bio lá, tá, gente? No, tem um link lá na bio lá. O curso tá mais barato do que pagar academias verdade. de rede aqui de Suzano. Tem é pizza mesmo. mais cara hein? Tem pizza mais cara que o nosso curso. Eu falo pra uma amiga minha, eu falo... Às vezes ela fala, ai, ah, pagar personal é tão caro. Eu falo, então... Aí Depende. a hora do personal é a pizza que você come na semana, é. não é assim? O nosso não chega nem 10 é. reais por mês. Olha isso, é um investimento, curso, né? O curso, o curso. É. curso, o curso, é. o curso. É. Porque pra treinar lá com vocês, eu posso, por exemplo, fazer só o treinamento, mas eu posso também pegar a nutrição, eu posso pegar a massagem, é. aí a gente é o fecha combo, um combo. Na né? clínica é o combo, dá Nossa, pra fazer o combo Aí, bom, aí é muito bom, né? Quando aí pega é, tudo, é show, né? né? E mesmo assim, se colocar o combo, acaba saindo mais em conta, talvez, do que um personal. Por conta que Onde? lá a gente. Na, na nossa clínica, Quero ir lá. né? Tem o Burnifete <risos> 2.1, que é o curso é online, e tem a nossa clínica, a qual oferece o treinamento personalizado a qual atendemos as pessoas em grupos, por isso que acaba ficando mais em conta do que o personal, que as pessoas, é, a gente acaba fracionando por essas pessoas, né, do e grupo. E tem treino funcional lá? É, o treinamento funcional é, com musculação, é o nosso tá. método... Tu faz musculação, é sai pra correr, tem isso também? É, quando a gente trabalha com carga, a gente fala que é musculação. Tá. Então tem... Porque eu fiz aí... crossfit, né, então era essa loucura. Não, o cross, é. ele Hoje é... Hoje eu não treino mais, crossfit <risos> é muito pesado. O cross ele é a base de um pouco do funcional junto com a parte da musculação também só que, que é de força, alta intensidade. Né? Tá. A gente trabalha o meio termo só que a gente envolve a nutrição junto. Tá, porque no final do treino você tá morrendo mas você fala nossa porque que, delícia, que hoje, né? hoje hoje hoje é as academias os alunos ficam perdidos, os alunos não tem bagagem nutricional, os aparelhos não tem acompanhamento cheios, de nutrição, sim. isso é uma coisa que, de que é muito física. ruim. Né? É. É, é um, do, um dos detalhes do nosso método é que você não precisa de nenhum equipamento para fazer os exercícios. Não tem? Não, a, não, tem, tem. Tem. Mas não é necessário de acordo com o nosso método. Entendi. Nosso método ele vai conseguir aplicar potência no treinamento, tá. mobilidade, velocidade, agilidade e força. Por mais que é sem o equipamento, a gente consegue aplicar tudo o que o corpo precisa para desenvolver. Por exemplo, no crossfit, é um treinamento mais de potência, alta intensidade. Não né? são tantos aparelhos, Não né? Não são tantos Não, aparelhos, gente, é mais de... é necessário. caixa, bola, corda. É. O nosso método para é ser mais, mais simples parecido. é, é similar, tá. similar. É muito bom. E dizem uma coisa aqui para gente. É, uma vez eu vi o doutor Drauzio Varela falando Que se você não treina todos os dias É a mesma coisa que você não treinasse Isso é verdade? Por exemplo, se eu quiser treinar duas vezes por semana Ou três vezes por semana Tá ok? Ou eu preciso treinar todos os dias para ter... Lógico, que você vai ter um resultado melhor Sim, Mais objetivo? rápido Por exemplo, eu quero definir pernas Por exemplo, hum. a mulherada quer definir pernas Bumbum Objetivo estético Estético se você é, for duas vezes por semana, três vezes por semana, ajuda? Resolve ou não? Eu teria que treinar todos os dias. Não só isso, né? Porque a gente sobrecarrega treinando, por exemplo, glúteo todos os dias. Ou dá? Quer responder aí? Então, que é assim, ó. Tudo vai de acordo com Acho o que déficit. Eu perguntei muito um de coisa não deu, não, pra não, entender, não. deu pra entender. Deu pra entender. <risos> tipo assim, eu quero emagrecer, quero definir minha perna. Porém, meu corpo, ele entende que em algum lugar ele vai ter que perder gordura primeiro. Pode ser na barriga, pode ser atrás do braço, pode ser na perna. E isso vai ser de acordo com testes. Teste que o personal vai fazer com você, treinando com você, ele vai falar, poxa, está evoluindo, então dá para continuar o que eu tô fazendo. Se o personal tiver um olhar clínico. Na nutrição, a gente vai entrar em déficit calórico, para estar tá limpando a gordura. Então, depende de quantas vezes a pessoa treina por semana, a gente vai conseguir maior déficit calórico ou não. Por exemplo, se eu treino duas vezes por semana, eu gasto 300 calorias em cada treino. Se eu treinei duas vezes por semana, na semana inteira eu só gastei 600 calorias. E se eu treinasse a semana inteira? Eu gastaria muito, mais, muito rápido, né? mais caloria. O processo seria mais rápido. Então, não é que não resolve treinar é, duas vezes por semana, mas é porque o, o processo é mais devagar, Sim, né? Bem, a, o exemplo do, do Vitor, que perdeu 55 quilos comigo, ele treinava duas vezes na semana a parte do nosso método. Porém, ele jogava bola todos os outros dias. Então, o processo Ajudava. dele foi bem rápido, né? Foi um exercício, uma atividade física qual estava em constância ali todo momento, né? Certo. É, e ajudou no processo. É, agora, quando você fala que seu objetivo é estético, aí eu concordo com o Drauzio. Entende? <risos> Entendi. Por conta que duas vezes... É pouco. É pouco, é pouco, é pouco. Tá. Ainda mais para trabalhar o conjunto do corpo inteiro, entende? Todas as musculaturas. Certamente você não vai ter um tempo de duas horas para ficar na academia. Vai ser uma hora, meia hora, é ali quarenta minutos. Muito rápido, né? Então... Que pra é a nossa estética, vida de hoje, né? É assim, que se fosse para saúde, aí já muda a conversa. Tá. Se fosse para saúde, duas vezes na semana ali, tava show de bola, depende do e tempo que a, a pessoa faz. E a perda de peso faz. também. Se tiver em déficit calórico na dieta. É assim, a perda de peso... É, uma, ela, é, é um conjunto, é um né? Conjunto, Não adianta então é um a gente é. falar de uma coisa sem a outra, é. né? O, o emagrecimento, ele vem através da parte da alimentação. Essa é a realidade. Tá. E o treinamento ajuda no déficit calórico por conta que faz gastar energia. Certo. A parte do treinamento entra, que nem eu já falei, do, é, do gasto calórico, que vai ajudar. Também entra com, com a força muscular, né? O fortalecimento muscular e hipertrofia, que seria o aumento do ah, músculo. Eu queria tanto falar disso. Hipertrofia. <risos> é, e, e é também... Di, é com... difícil também, né? Hipertrofia. Aí, então, aí vai exigir mais tempo, né? Tá. E entra também com a parte cardiovascular, todas a, toda a parte física, né? A parte da alimentação é o que vai trazer o emagrecimento, entende? Agora, junto com o exercício, o exercício vai fazer o seu corpo funcionar da forma que é para ele funcionar e vai fazer com que você emagreça de forma mais rápida. Mas a parte do emagrecimento, dieta vem ali como o emagrecimento e o treinamento vem auxiliando. Agora na parte de hipertrofia o treinamento vem primeiro e a dieta vem auxiliando, entendeu? Entendi. Mas lá, sempre andando assim, ó, sempre. sempre juntos, sempre né? Juntos. E tem é, alimentos específicos então para hipertrofia, o que você pode, o que você não pode? Sim, na verdade, sim. A gente entra com qualidades. Tá. Não tem como a gente trabalhar um corpo estético e comer qualquer coisa, não dá. Tá. Tem que ter qualidade. Tem, come, Agora Você pessoa... come se muita proteína Nesse caso? Então, tem estudos que mostram que é de 1.2 a 1.6, aí a gente quando trabalha com bodybuilder, tra bodybuilder é de 2 a 3 gramas de proteína por peso corporal, então quem está consumindo 1 grama por peso corporal, fala, nossa, é tudo isso? Mas é porque o cara treina tão intenso que ele precisa reconstruir o músculo dele. Quando é saúde, qualidade de vida, uma, uma, uma idade mais avançada, uma quantidade de proteína que ele não desgasta tanto do corpo dele, tá bom. Agora, quando a pessoa treina pesado para poder fazer hipertrofia, para poder gerar mais músculos, para poder gastar gordura, aí vai ter que entrar com e mais proteína. E aquele lance da batata doce, do frango, a hipertrofia, ou <risos> não tem nada a ver com não, isso. Não, a batata doce entra como energia, é, um como energia. O tá. arroz, o feijão, a batata doce, macarrão, o Gente, um eu indioca. vejo tanta gente só postando isso, eu falo, mas não é, é? Não, não, não, não é só é isso, isso. Não, não é só isso. Eu nem isso. A, não é só isso, a minha nutricionista passou tudo, eu posso comer é. tudo. Aí você olha, você fala, nossa, é só ovo... A galera come só ovo, frango e batata doce. Não, para deixar fácil para a galera, o que, que é batata doce? A gente tem que ver o que é batata doce, é um carboidrato. O que, que é Onde o frango? Onde ela se classifica, Isso, né? isso. O que, que é o frango? É uma proteína? E no okay. frango, o que, que você vai fazer o frango? O azeite, é uma gordura. Então, você tem três opções ali, três macros nutrientes, Três ah. macronutrientes. Três macronutrientes. Ali, o carboidrato só tem a batata doce de carboidrato? Não. Tem o que de carboidrato? Aí você vai lá, ver arroz, feijão, macarrão, batata doce. Batata normal? Batata pode? normal, mandioca. Tá. Tudo isso entra na classe de carboidrato. Tem. Ou seja, você poderia substituir, substituir por, por qualquer, qualquer um outra. O, normalmente, quem consome só batata doce com frango, é, arroz integral com frango, com carne moída. É o bodybuilder no final da finalização dele, no final uhum. do, da preparação. Imagina Entendi. um prédio construído. Tá. No final do acabamento do prédio, onde o cara Quando tá ele colocando vai entrar a janela. É, é. Aí onde ele limpa toda a dieta e fica só nessa Por restrição. Por isso que eles secam, né? Isso. Uhum. E aí você vê até o, bem os músculos definidos. Aí essa né? informação vai parar nos leigos. Aí só hum. é distribui. Aí a pessoa não eles faz isso. Eles querem dieta fazer isso para sempre. É não, é, não, é só batata doce e frango, né? Eu é. fiz uma dieta assim. Eu, me, eu sequei muito. Dá certo, tá? Tá. Dá tá. Certo. O problema é que você não sabe Vou de onde fazer. vai vir vitaminas Cadeira. e os minerais. Sim. Às vezes a faltam pessoa esses pode... complementos, sim, né? Sim, sim. às vezes a pessoa tá é um fazendo comum. uma dieta bem legal não, só, só prote... é, batata doce frango, batata doce e frango o dia inteiro. Cadê as vitaminas? Precisa. precisam. Sei. Preciso? Precisa. Sim, sim. Cadê a salada, os legumes e a fruta? Tem que ter isso? tipo Óbvio. Vai faltar no seu vai organismo, falar. né? Por isso que a gente é. recomenda. Vai no profissional. Se você não for profissional, vá, pega um profissional da internet que fala a verdade. Tipo, não fica mentindo. Mas é tão difícil porque hoje a gente muita vê informação, muita né? gente é. falando sobre isso, né? Muita informação. É o é um seguinte, vai dar certo batata doce e frango. <risos> porém, é muito mais difícil você seguir um mês, dois meses, três meses a vida inteira comendo batata doce e frango do que comer outras fontes que seria o ideal com frango, com peixe, com carne moída, com carne outras vermelha. Coisas, outras né, coisas, maçante, é. né? Que você pode substituir. E aí não fala, fica também aquela dieta enjoativa, né? Que você fala, nossa, frango de novo, ovo de novo, batata papuça, doce de novo. Né? Em papuça, né? Papuça. Ai, gente, estamos quase chegando ao fim. Eita. Tinha tanta coisa ainda para eu falar com os meninos. Ah, você pode a convidar gente, a gente é, não, Vocês não voltam. Vocês volta Lógico. <risos> <risos> bom, primeiro eu queria falar dessa kombucha que o Diego trouxe aqui pra gente. Gostei, viu? Kombucha. Gostoso. Né? Gostoso. Gostosa, Esquite de Califórnia. Califórnia original. Eu nunca segue tinha no tomado. Muito bom. Guaraná, cacau, pimenta, cafeína. Muito bom. De Isso aí é uma tem tudo junto aí. terapia tudo junto. milenar, gente. Isso aí é utilizado para poder trabalhar flora intestinal e microbiota. E é um gostinho de chá mesmo. Só que é de um cliente meu, gostinho gás. de chá gostoso. Gostoso, gostoso. Tem outros sabores, depois eu trago para vocês. Você tava achando que era água, né? Que tinha aqui, era com Era nada, é. Aqui, <risos> ó. O que bom, já acabou um com a dele. Gostei. Muito bom. os <risos> meninos nem tomaram. Ele pode mandar mais se ele quiser, sim, viu? próximo a gente vai nessa a gente é, Né, Francisco? <risos> gente, e eu vou falar agora um pouquinho do livro de vocês, porque nosso Legal. Tempo tá acabando. Depois eu tomo minha kombucha. Posso pegar aqui pode, o seu? Pode, pode sim. É... Bom, o Diego trouxe o Sucesso é Treinável, do Joel Jota, gente, eu sou apaixonada pelo Joel. Foi o Kaique, <risos> Ai, ah, foi o Kaique, desculpa. <risos> gente, no outro dia eu troquei as meninas também, a Fernanda e a Carol. <risos> Kaique, fala um pouquinho pra gente sobre esse livro. Tá, esse livro aqui foi logo no começo onde a gente começou a parte do empreendedorismo, né? Que foi a parte da clínica. E também eu tenho uma aluna, a qual é fera, doutora Carla Sarney, meu chapéu aí, Beijo tiro. Beijo pra doutora Carla. Meu, arregaço no empreendedorismo. E o Joel Jota é um parceiro dela. Joel Jota, é, virei fã, fãzaço dele, comprei esse livro aqui. Depois que comecei a ler esse livro aqui, a minha mente abriu de uma tal forma... Esse livro aqui, ele pega alguns autores aqui e todos eles falam de pequenos detalhes durante o seu dia... Eles estão dentro do livro. Estão tá? dentro do livro, todos, todos. Cada Bacana. cada capítulo é um autor. E todos os autores eles falam de pequenos detalhes durante o dia que lá na frente Faz uma diferença gigantesca. Pra Eu comecei isso, pra quem não, isso, quem não treina, né? Isso, isso. É, no, no caso aqui, o sucesso é treinável, acaba, né? a motivação acaba, né? A motivação acaba. A partir do momento que a motivação acabar, se você deixar a se levar por aquele momento ali só da motivação, você para, né? Exatamente. E a ideia é você fazer... Aqui eles passam mais ou menos o um manual de cada um, né? O que eles fazem. E você vai trabalhando a sua mente, né? Pra você conseguir desenvolver o que você... Te ajudou muito esse livro. Nossa, pra caramba. Pra você entender, mais ou menos. À noite, eu reflito, como, na, como ajudou o meu dia. À noite, eu reflito, mais ou menos, o que, que eu tenho pra fazer no outro dia. E aí, mentalizei isso. No outro dia, eu já acordo sabendo o que eu tenho que fazer. Aí, eu vou lá, tomo um banho, eu gosto de tomar Suas um banho. Suas metas, tarefas, tudo que você precisa. Aí, eu precisa. coloco e planejo tudo ali. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. À noite. E, à noite. Durante... Quando eu acordo, eu vou tomar um banho e começo, começo a refletir. E anoto, faço as anotações, o que, que eu preciso fazer durante o dia. Aí, eu faço... Tudo que tá escrito ali, por conta que eu já tinha mentalizado, já tinha calculado, pra você ter ideia. Se você não consegue fazer, você se frustra. Depende. Ou você faz sempre tudo. Eu, eu procuro fazer sempre tudo, mas eu também procuro não me culpar, se eu não conseguir. Por conta que. A gente se cobra. É né? normal, acontece Dia -a -dia, imprevistos, imprevistos, entende? Uh -huh. e, então isso eu já sei. Mas eu tento cumprir, cumprir pelo menos 80% daquilo que eu tinha planejado. Pra você ter ideia, é. Eu faço o cálculo de, de tempo, né? Por exemplo, assim, ó, eu tenho, eu tenho que ter um tempo para estudar, eu tenho que ter um tempo, um tempo para conversar, para distrair, e eu também tenho que ter um tempo para almoçar, tenho que ter um tempo para escrever o livro, tenho que ter um pra tempo para treinar, tenho que ter um tempo para trabalhar, para a família também. Então eu tento calcular tudo isso para no final do dia ser tranquilo. Ah, eu vou dormir feliz da vida. Ah, Aí, que bacana! O livro ajudou muito. O livro ajudou muito. Eu também. muito. Todos <risos> os livros que estão passando por aqui são muito legais. Fora que todas essas, pe... essas pessoas atingiram sucesso, né? Não são que isso não que isso é fundamental para o sucesso. Mas daqui eu conheço alguns autores e hum, se você vê é no dia a dia, é, se você vê no dia a dia, realmente é aquilo ali. Tenho como referência aqui, esse Alisson, conheço ele, e o, e o Fábio Sescini aqui. meu. Larissa referência... Lima é a doutora? É. É a doutora eu, de pre... Moji? Da Larissa Lima? É. Ah, agora Ou não é sei se a, não falou se era de Moji tá. no, no livro. É, o Fábio Sescini aqui é da nossa área, referência total de fisiologia. É um dos caras que eu me inspiro também e tá no livro. Então foi um dos motivos que, que eu legal. comprei o livro também. Muito bom o livro. Quero ler. E o do Diego, agora... agora o, Diego. o meu é curioso, <risos> gente, agora, vocês certeza. vão entender. A dieta ideal, sem mitos, sem milagres, sem terrorismo. É. Eu estava passando por uma banca de jornal e eu li aquele livro me chamou a atenção. Tipo aquelas bancas que tem livros que alguém já utilizou. Eu falei assim, eu quero esse livro para mim. E foi onde eu comecei a, a, a ver que, que a gente já falou aqui várias vezes que não existe o uma dieta ideal não existe. Nossa, eu quero esse, a minha filha vai amar esse livro. Ele mostra, <risos> então ele mostra em desenhos, em tabelas isso que assim aqui. as pessoas elas se frustram. Fica é muito confusa, aí. né? Você pensa é nisso aí, aqui é o, o tempo todo, né? Com informações que você vê na internet e na verdade não existe a dieta ideal, não existe milagre, não existe como é que eu tô falando aí na, no finalzinho. É, sem mitos, sem milagres, sem terrorismo. Sem terrorismo. Porque quando a gente fala de dieta, a pessoa fala assim, meu Deus, tô de dieta, e agora? Não posso comer, não posso mais, comer nada. mais nada. Não Não, é assim. Tudo é calculado, quando tudo festa, equilibrado. Então? Quando vai numa festa, Quando vai <risos> Ou, numa festa, você vai preparado. Ou se você for numa festa, igual o que falou assim, ele já mentaliza o que ele vai fazer antes. Então, eu sei que eu vou numa festa, pô, eu sei que vai ter doce, eu sei que vai ter salgado, eu sei que vai ter boa. Você não come? Ou come só um pouquinho. Tá. Porque você se blinda não já se antes. Não se priva, de, mas... É, não se extrapola. Uhum. Hoje em dia eu vou num aniversário, se tem refrigerante não me faz falta. Hoje em dia eu vou num aniversário e você fala assim... Mas não é um hábito coxinha, que o seu corpo assim. criou também, né? Mas se você for preparado, sabendo que vai ter aquilo, e você falar, não, eu não preciso disso, você já vai com outra cabeça. É. Agora se você vai e deixa aí... Ah, tô se numa chega... festa mesmo, vou comer tô amanhã. Tô numa festa, você dizia amanhã. Eu chuto o balde e corro atrás é. do balde. E aí ele mostra é que... Todo que... mundo posta, não né? Ele <risos> mostra as cinco dietas que tem aí também, que é a dieta paleolítica, a dieta do Khan, do dieta... Nossa, eu comprei um livro do cã. Cetogênica, dieta... É. E ele mostra que as pessoas, elas têm que é fazer vários tipos de dietas e não conseguem se manter durante três meses, porque todas as dietas, elas privam alguma coisa todas. Sim. Se é a low carb, você vai tirar o carboidrato, se é a low fat, você vai tirar a gordura, se é a Aqui vocês passam não tem essas privações. Não existe. Não. Na verdade, não é nem que a gente passe. é o que deveria ser a dieta ideal, ideal para todos, né? Que é é de respeitar com... o limi... o que o corpo precisa. A gente ah. primeiro precisa avaliar quem é você, o que você faz, como é seu dia. OK, achou essas informações, aí vem orientando a sua legal. alimentação. O que você gosta de comer? Vamos arrumar o que você gosta de comer. Não viu, precisa gente, tirar. Procurem os meninos pra fazer... Show de bola, né? Procurem. Irmãos <risos> os irmãos Beccari. E, e ela mostra. Ela mostra tudo em desenhinhos. Tipo, é, é como se fosse aquele diário de um banana, aquele livro. Sim, é. sim. É mesmo em desenho. É tudo figuras, mesmo, é. né? É. E aí mostra que, que as pessoas... Né? Toda, toda restrição gera compulsão. Todas. Uhum. Se, se você fica restrito em chocolate, você vai chegar uma hora que depois você quer sacar chocolate. você muito, né? Se você Até as bolos, pessoas fazem promessa, des... um ano sem chocolate, depois... É, dez né? anos com muito <risos> chocolate. Então eu recomendo, Dieta Ideal, eu recomendo muito esse livro. É bom, aí. de autoconhecimento também, né? Legal. E eu recomendo eu ler isso aqui também agora. <risos> eu também é me recomendo também. pra todo mundo. <risos> Meninos, obrigada pela entrevista. Fechou, Foi ótimo. Obrigado. Eu quero vocês aqui de novo, porque a gente, a gente tinha muita coisa para falar. Gente mas acompanhem os meninos no Instagram. Passa o Instagram pra gente, de vocês. Kaique Becari Personal. Kaique Becari Personal. O Kaique, Kaique com, com K, né? Com Kaique K, com K. K-A-I-K-E. K. K Becari. Samuel vai colocar a legendinha. Personal, aqui. fechou. <risos> e o meu é Diego, Becari, Personal. O meu é mais simples. Diego não tem erro, né? É. Diego, Diego Becari, Personal. Gente, é muito obrigada. Satisfação, viu? viu? Ah, fiquei muito feliz e acompanhe a gente nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e no site do Diário de Suzana.